Bom dia querido Ser de Luz, sou a Márcia Uni, sinto-me honrada por ter você aqui no canal Ascensão com leveza e Alegria. Hoje é o nosso terceiro dia de Conectando com o Mestre Sananda, um ciclo de 21 dias de meditações. Oremos o Pai Nosso do Mestre Jesus Sananda. Pai nosso que estás no céu, no universo cósmico da perfeição, nas Tuas múltiplas formas e divinos nomes. Em nós está o Teu reino perfeito de luz e de amor, para que seja concretizada a Tua vontade aqui na terra, assim como é eterna já nos céus. Bem-amado Mestre Jesus Sananda, que um dia disse, Tudo que pedires em meu nome ao meu Pai, te será dado. Para que eu possa te falar, entro agora no quarto do meu templo interno. Fecho a porta e te falo em segredo das minhas aflições. Pai, ensina-me a dizer somente palavras que abençoem. Ensina-me a ouvir apenas a verdade, sem ilusões. Clareia a minha visão, para que meus olhos só vejam o bem. Mostre-me caminhos, para que meus pés trilhem a fé e a esperança Abençoe minhas mãos Para que cada gesto Seja de amor e cura Senhor Ensina-me neste momento A calar Para que eu possa ouvir-te Pai Eu pedi e recebi Procurei e achei Bati a porta e ela se abriu. Agora o meu universo é repleto de alegrias e paz, porque acordei para tudo o que a vida pode me ofertar. Desta forma, divido com vocês meu amor que é abundante e eterno. Meu mestre, meu amigo, meu irmão Sananda, minha eterna gratidão pelos teus ensinamentos, por todas as curas realizadas, pela confiança depositada em mim para ser a luz do mundo. Grato por todas as vitórias conquistadas e por que foram e outras que serão por acréscimo me ofertadas Pai nosso agora eu sou porque és tu que vive em mim eu sou a vitória do ascensionado Mestre Sananta, o Cristo eu sou seu poder e sua paz cósmica eu sou a ressurreição e a vida. Vitória do ascensionado Jesus Sananda, o Cristo, que multiplica esta vitória através de mim a cada hora. Assim seja.